A loja japonesa em Belo Horizonte tinha cinco. Eu estou imaginando ele chamando o Santo tinha cinco dias para entregar a loja. Aí eu cheguei e falei, gente, porque a maioria dos doutores de lá trabalha na porta. Sim, perfeito. E para você voz ficar bonita, eles acham que tem que impostar, parece que tá com o ovo, né? Olha, uhum. ah, lá vamos chegando, frequezinho, <risos> Excelente preço para você aqui na loja japonesa. Por quê, cara? Os R. Caras R. Isso, essa todos, voz. todos, E aí, tudo bem, carioca? bola? É... Todos. Tudo bem? Não, não, é igual o locutor de rádio interior, ele tem a minha linha de esticar, assim, ah, Valdirra. Eles falam isso. Então... Mas o R eu sei por quê, o RA. Sabe por que? Eu tenho um rá no rádio, antigo? Rádio Capital, porque o som era muito ruim. Então, pra marcar o R, eles falavam que. Entendeu? R. E tem o locutor Ó O R vai. R. Entendeu? Da aí ele falava, R... É, pra poder entender o R. Entendi, entendi. E então, tem é o locutor né? é. motoquinha. Né? É. Aí não dá é. pra você o entender o, é o motoquinha. É um locutor de jockey, né? É. Mas aí, o... eu falei assim, deixa eu te falar, o equipamento de som tem como ficar lá? Lá no fundo, lá no, no, no estoque? Não, tem, mas você tem que ficar na porta, pro pessoal te ver, e você falar no microfone, me chamar a atenção. Eu falei, não, mas eu estou com ideia aqui. Deixa eu testar. Aí eu fiquei escondido, fazendo imitação. Como a loja era de artigos infantis, uhum. eu fui imitando personagens de, de, de Ana Barbera. O Scooby-Do e o Sauchinho. Scooby, meu filho, onde está você? Ah, é, tô aqui na loja japonesa. Isso mesmo, Scooby, que maravilha! O Fred. Ô, Fred, o preço está muito barato. Vamos comprar! <risos> o Zacarias! Que legal. Alô, pessoal, não faça trabalhada! Venha fazer economia! <risos> você fez um show na loja, cara! Aí o pessoal achava engraçado. Entrava na loja e não via quem era. É, não, a gente falava que o, o segurança não podia deixar, que na hora inventamos. Tá, desculpa. Tá. Aí as pessoas compravam, porque não adianta você também chamar o público para entrar se o preço não é, não é atraente. Sim, em, sim. Em três dias acabou o estoque da loja. Caralho, Magelo. Por causa da criatividade e por causa, lógico, dos preços que lógico, eram baixos. Lógico, mas a criatividade chamou a turma, né? Sim, sim. Lógico, caralho. Pô, que demais isso, velho. Que legal, velho. Magelo. Então você começou, então, na, na, na, na parte de comunicação... Através locutor, dessa loja. De locutor de loja. Locutor de loja. Depois eu, é, trabalhando na loja, aí eu já tive... É, eu sempre fui rádio maníaco, participei de um... Eu imagino, que a rádio acho que é a televisão do cego, é, correto. É, com, com certeza. certeza. Né, com né, certeza. né? Falei é. assim, quem... O Aldair Pinto, que me deu a primeira oportunidade no rádio, falou assim, quem souber a data de café, do café que patrocinava o programa, vai ganhar uma lata de 2 quilos de café. Aí eu liguei pra fábrica e ele esqueceu de ligar pra fábrica e falar: se alguém ligar, dificulta. Não fala, não. Ele esqueceu e eu ganhei de primeiro. Porra, pensei que ia ficar aqui mais de um mês. Geraldo Magelo ganhou a lata de café. Cara, eu. Filha eu... é da puta. Ligou pra fábrica, <risos> já perguntou. E um o lance, cara. Esperto pra Pô, caralho. Cara, você velho. tem que ter persistência, você tem que acreditar em você. Você tem que saber que você tem talento, ter consciência disso... Saber que tem muita gente olho grande... Se secando, você não acreditar, quem vai acreditar, imagina? explicando você... E aí, é, quando eu fui no programa... Olha, muitos radialistas, quando eu chegava, é aquilo que eu falei... Me barravam, não queriam nem sequer fazer teste comigo... O Aldair Pinto tinha tanta prestígio, tinha tanta audiência... Aldair Pinto era que rádio lá? Era na, na época Rádio Capital... Rádio capital, rádio capital em, em BH, BH. Isso, Belo Horizonte. Aí ele falou, o que, é que você faz? Eu já fui na, na ferida, né? Ah, eu sou locutor de loja, mas eu tenho um sonho de trabalhar em, em rádio. Mas, o que, é que você faz? Aí ah, eu faço imitação, eu conto piada, não sei o quê. Ah, imita alguma coisa. Eu comecei a imitar, contar piada. Olha, é coisa... Já conquistou o cara. É coisa de Deus. Porque os outros radialistas... Geralmente, o radialista ele não tem autonomia. Se ele gostou entem, de você... E vai, pera aí que eu tenho que falar com o diretor. O Aldair tinha tanta audiência que... Na, ó, se você conseguir arrumar patrocínio, você vai apresentar o programa comigo. Que filha da puta, ainda pediu um patrocínio. Quer dizer, ser, se você arrumar dinheiro, dinheiro, lógico, né? Em uma semana eu consegui dois patrocinadores. Caralho, que, que comecei legal. a trabalhar com ele e a partir daí... Aí a coisa fluiu, eu tive... E você fazia as imitações no programa dele? O é... que você fazia, Magela? É, eu contava piada. Tá, Teve tá. vezes que eu substituía ele quando ele não podia ir. E o pessoal falava, pô, o cara é cego, cara. E, e, e era muito legal. E, e, e na época, hoje o pessoal imita muito. É, Mas é. antes tinha muito personagem, né, Carioca? De é verdade. bêbado, de velho. É. Sim, o rádio era... Muito é, é. Como hoje é muito fácil você abrir uma câmera e ter imagem, né? Não é. tinha câmera assim. Então, pra ter é, visão das coisas... sabia quem você Você era. tinha que ligar a televisão é. em detalhe, tudo verde. É. Eu lembro uma vez que eu fui fazer... Eu tinha os personagens lá, de velho, de bêbado, de bichinha. E eu, fazia, e, e eu afastava, assim, quando... Quando eu ia fazer outra pra dar a impressão que... Tá vindo de que longe, tava lá, tá, É, mas é, assim... Eu não gosto desse cara, é uma bichona. Você me respeita, sua cachorra. <risos> cachorra! Você me... Você para com essa briga aqui. Ele tá me provocando. Para com Aí, Só que teve uma vez que eu fiz uma confusão. Eu me empolguei tanto. <risos> que a cadeira era igual essa aqui, que Aham. roda. Aham. Aham. Aí, menino, deu uma rodada e cai... cai Caiu Cai deitado. Mesmo. Mas não perdi Nossa. a pose. Você faz isso eu... ah, você também me bravar. Caído no chão A preocupação é Só de ver minha calcinha é porque O rádio tinha muito O rádio M tinha muito essas coisas De, de crime E, e refazer ah, os bastante. crimes Lembra disso? É. Você falou da, da, eu, da, da, eu, da eu Tupi eu Patrulha eu, da cidade Eu, eu dormia, eu dormia na, via, na minha avó Nunca me esqueço Eu acordava para ir pro colégio Era o Gil Gomes no rádio é. Ela só ouvia o Gil Gomes não, e uma história... Quer, um café? Quer um café, Magelinha? Pode ser, é uma história Açúcar adoçante? Açúcar. Açúcar e pra mim também uma também com um e que o Quer água também? Ó. O Magelo também de água. Já, já tô aqui. E o Gil Gomes, ele, favor, ele, ele decorava a história, mas ele prendia a gente. Puta era que pariu. em 1975. E dava medo, cara. Dava medo. Ele chegou ele ficava em ficava com medo. Cara. As luzes estavam <risos> apagadas. Ele ficou que nem o Magela, sem ver porra ali... <risos> Ah, era o... Eu lembro que a minha, minha avó escutava, que Eu ficava na cozinha, sabe? É, você fica bizarro, tenso. Né? Estamos na cidade. Ficava Bebetei tenso, cara. Próximo a Belo Horizonte. Você fala, cara, não tô vendo nada e não, E quando, era, cagando, e quando era briga, o cara fazia assim, ó. Eu te catuco, no catuco, no catuco, no catuca, te catuco, no catuca, te catuco, no catuca, te catuca. faziam isso, cara. Era muito engraçado. Era muito legal, cara. Era muito legal. O rádio... Você pode observar, Carioca, que quem trabalhou no rádio, tem mais facilidade de trabalhar na televisão. Sem sombra de dúvida. Nem sempre quem tá Bom, na televisão consegue Suárez, fazer rádio. Saltão. Sim. Todo mundo Sim. passou e por E o podcast rádio. hoje é o rádio, né, Bola? Virou rádio. Eu acho, é, eu acho. É o rádio. É um... Principalmente pro cego. É, ó. Principalmente pro cego. Ó. Aqui tem a imagem, mas a gente claro. fica ouvindo e, e... E é melhor porque não tem break comercial, né? Não, aquela... não você pode... A hora que você quiser. Eu ando de esteira, por exemplo. Eu assisto. Hã? Eu ando, ando de, esteira de esteira? Uma hora de manhã ou outra hora de tarde. Você, você anda? Olha uma gelinha? Sim. O problema é de você. Vamos, de... vamos almoçar com ele, saladinha, tá todo fitness, é... meu. É, meu filho, a... A Andar de esteira, é a esteira é um negócio que não te leva a lugar nenhum, né? Mas. Não. <risos> E o problema <risos> é o trânsito. Você anda pra casa <risos> de manhã, O horário de rush é ruim. <risos> Aí eu fico ouvindo o tiracati, tiracati, só que em, em, em três vezes sem juros, né? É. Porque eu não vou andar duas horas e meia. Ah, né? não, não, é. Você é. ouve uma horinha, depois ouve outra. É, eu só assim também vou ouvindo por partes dos podcasts, assim. Às vezes eu vou. ouvindo eu, picado. É, vou ouvindo picadinho. Picadinho. É normal.